Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No passo a passo de hoje, eu vou mostrar como fazer esta carteira em envelope de tecido. É muito fácil de fazer. Se gostar, carrega em Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou começar pelo molde e explicar como eu fiz. No papel, vocês vão riscar 45 por 30 45 de comprimento e altura 30 cm. De seguida, numa lateral, vocês vão medir 15 cm de um lado e do outro e vão riscar. Unir. depois vão riscar mais 15 cm e mais 15 cm e vão unir com o risco o segundo 15 cm vão medir 4 cm de um lado e do outro, 4 cm e em cima, nesta lateral, vocês vão dobrar a meio, vincam, riscam aqui no meio para saber onde é, depois pegam numa régua dos 4 até ao meio Fazendo aqui um risco, vão unir. Deste lado, vão fazer igual. Com a régua, dos quatro até ao meio, vão também riscar. Neste biquinho, para poder arredondar, pegam em algo redondo, como por exemplo esta fita de cetim. Vocês colocam aqui no bico e riscam. Arredondar. Agora vou cortar esta parte. Vou dobrar a meio, para poder ficar certo. O molde é este, vai ficar assim, dobro-se os 15 cm, Bom, precisar de tecido, tecido do forro, tecido exterior e manter 1. Eu já tenho a minha agregada aqui ao tecido exterior, tesoura, um imã, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Tecido exterior está virado para cima e o tecido do forro, eu vou colocar o direito. Com o direito do tecido do forro, vou alfinetar a parte de baixo, vou à máquina de costura e vou unir os dois tecidos aqui embaixo, fazendo uma costura reta, rematando início e fim. Já cozi, agora vou virar alto o direito, agora vou passar a ferro e cozer aqui por cima. Já está cozido. Agora vou separar os dois tecidos, tecido exterior e tecido do forro para cada lado. Agora daqui da lateral para baixo vou medir 4 cm, vou marcar com um alfinete, deste lado também. Esta costura que eu fiz anteriormente vou puxá-la para cima até aos 4 aqui assim, e vou alfinetar juntando. vou, vou colocá-lo para cima vou alfinetar por todo e a parte de baixo vai ficar assim de seguida vou à máquina de costura e vou cozer iniciando aqui, rematando continuo por aqui por aqui e chego aqui e vou parar aqui, rematando levanto o forro e continuo, onde terminei, aqui, levanto e inicio aqui, rematando e termino aqui, rematando. Esta parte aqui do forro não é para cozer, que é para depois poder virar. Portanto, vou agora alfinetar aqui a parte de baixo. Eu vou cozer. Já está cozido. Agora vou tirar o excesso. Aqui embaixo eu vou cortar aqui um pouco o canto. Não é porque tenho forro, mas deste lado. dar uns pequenos golpes aqui no redondo. E agora vou virar do lado do forro. Vou passar a ferro e vou passar aqui uma costurinha aqui na pala. Já está cozido. Vou colocar o botão de ímã. para a meio a pala. E vou marcar com um alfinete o meio. Vou ver onde quero o um ímã. Vou colocar para baixo. Eu vou querer aqui em cima. Vou marcar com um alfinete. Vou colocar aqui, com a caneta do tecido eu vou marcar, tiro o alfinete e agora eu vou rasgar aqui um pouco para poder enfiar este ímã, que este aqui é a parte de cima e este é a parte de baixo. Corta casas, eu vou rasgar um pouco o tecido pela abertura do forro, rasgar aqui um pouquinho o tecido, um lado e do outro, Fazer aqui dois rasgos para poder entrar. E agora o forro, como é muito fininho, um pouco de feltro, para o forro não se rasgar com facilidade. Vou puxar esta parte para um lado e esta para o outro, ficando assim. Vai ficar assim o botãozinho. E agora vou a esta parte aqui, arranjar aqui o forro e vou marcar. É aqui. E agora vou fazer igual deste lado, pela abertura do forro. Portanto, é aqui. Vou marcar aqui com a caneta. Tiro o alfinete. Vou fazer aqui um pequeno rasgo de um lado e do outro este tem outra pecinha portanto agora eu vou enfiar no rasgo esta chapinha enfio coloco uma parte para o lado e esta também ficando assim e está quase finalizada a abertura cozer à máquina ou cozer com um ponto invisível coloco-o para dentro para baixo, podem também até decorar com um botão ou um alfinete, colocar aqui por cima. Espero que tenham gostado, muito obrigada por ter assistido e até breve! Vem,